Olá, aqui é o Bill, e hoje é terça-feira, dia de lá of Sight E hoje, galera, mais uma da série Armas E dessa vez eu vou trazer a m 41 Raptor E ela é uma versão bufada da M4-1 Então eu não preciso falar tudo sobre a arma Quem não viu o vídeo ainda, é um dos primeiros vídeos da, da série Armas E pra quem não conhece, no mercado alfa você pode conseguir ela De 10 dias, de 5 dias, ou até permanente Depende da sua sorte, por 80 gemas cada caixa Então vamos pro ajustes Com Ajustes Aqui, boca de sino divino pra dar um dano, cano longo reforçado pra dar um dano melhor é, O hip o fire dela é muito boa, então eu coloquei um laserzinho pra ajudar no hip hipfire. hipfire pra quem não sabe é atirar sem usar a mira é, a Lanterna não coloco O Pro Bag pra manter essa habilidade boa Uma lente que no hipfire não atrapalhe muito, que tem aquela lente muito grande que você perde muita visão então eu vou pegar uma pequenininha e ela é boa mirando também Projeto para dar mais um pouco de dano e sem skin nenhuma Vamos ver como ficou então? Bora lá comigo Então galera, essa é a M4A1 Raptor é, Ela tem uma cadência muito boa é, Eu não preciso contar a história da M4 Porque todo mundo já sabe que eu contei lá no vídeo anterior Então se você não conhece é só ver os vídeos antigos E o hipfire dela é boa Então eu coloquei um pouquinho mais de dano Pra na hora que dá na cabeça Já matar E não tem o que falar galera, é isso mesmo Na verdade esse vídeo eu fiz pra não ficar vazio Porque eu ainda tô em dúvida se eu vou continuar Com Line Offsite ou não Eu quero saber de vocês se eu devo continuar ou não Porque eu quero saber se tem um público No Line ainda porque se não eu continuo, eu estou pensando em fazer táticas pro jogo é, Mais de armas e jogatina com a galera mesmo Então depende de vocês Eu no começo eu deixei meio vago isso daí Mas agora eu estou decidido a ver se eu vou ou não mesmo Então provavelmente vai sair mais dois vídeos que eu já fiz E depois depende do feedback de vocês, eu vou ver se eu continuo ou não Então galera, é isso daí Quero deixar um abraço para vocês é, se gostou do vídeo dá aquela curtida Se é novo no canal e quer continuar seguindo As minhas publicações É só se inscrever, beleza? Aquele abraço, falou, valeu